Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. Então vamos abrir juntos a caixa que chegou aqui de fitas VHS que a Sandra me enviou. Vamos lá. Uh, ela fez uma boa, uma bela embalagem aqui em papelão. Então vamos abrir para ver as fitas que vem nessa maravilhosa caixa. Aqui o canal não para com unboxings, muito unboxings tomei aqui cortando a cabeça, mas o que importa são as fitas. Olha, valeu Sandra, obrigado, muito bem embalado. Ela colocou aqui um reforço com plástico bolha, porque vocês sabem, né? Enfim. Uh, olha só, já tem aqui as fitas, ai meu Deus, eu adoro essas edições duplas aqui, e nessa compra que eu fiz tem duas delas, da minha querida Warner Brothers, uh, da época que eu inclusive já tive esses filmes aqui, eu já estou comprando tudo de novo em VHS, e agora não vai sair. Então vamos tirando as fitas aqui, para mostrar uma por uma para vocês. Então tá, então vamos começar pessoal com a essa aqui que eu curto muito essa embalagem, JFK, a pergunta que não quer calar, olha só que legal o tamanho dessa embalagem aqui do VHS, que são duas fitas, né, o filme duplo, na versão legendada, sobre o assassinato do presidente, e aqui seria o do... Kevin Costner né que fez o guarda-costas uh, meio que investigando as possibilidades e de como foi uh, onde foi essa esse tiroteio enfim seria um tipo de uma investigação policial uh, sobre o assassinato do presidente Kennedy e, logo, e lógico que eles fizeram muito legal essa embalagem que vou mostrar as fitas para vocês começando com essa daqui é a versão legendada né do filme veio a versão dublada também deixa eu não cortar a minha cabeça aqui essa é a parte 2 e aqui a parte 1 um, que depois nós vamos rebobinar né para não pagar a multa a parte 1 um aqui direitinho seladinho e olha só que legal pessoal a parte de dentro veio com uma parte da bandeira dos Estados Unidos muito legal essa embalagem aqui da Warner isso aqui olha só VHS pessoal isso aqui é só no mundo do VHS que tem uma embalagem como essa que eu tava muito querendo na minha coleção muito legal essa daqui já começamos bem aqui com o JFK a pergunta que não quer calar e vocês podem ver que esse estojo é maior do que o tradicional que a Warner mandava É bem grande até se vocês forem comparar aqui com Uh, os antigos e é branco não é azul que eu saiba eu acho que a Warner lançou esse daqui e o máquina mortífera 3. não sei se tem uma versão de os eleitos também que veio na embalagem branca mas o padrão da Warner em VHS era o azul uh, já peguei aqui essa outra o um clássico do faroeste com John Wayne no tempo das diligências com John Ford e John Wayne lançado pela Continental, olha só, já na época do VHS eles lançavam já os clássicos do cinema. Isso aqui também foram escolhidas dedos, essas fitas. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o contato dela, da, da, sua, da Sandra, porque me parece que ela tem fitas do gordo e o magro. Se vocês curtem, eu acho que ela ainda tem a venda aqui, novamente a Continental, já com a impressão direto aqui na parte de cima da fita aqui tudo selinho direitinho né continental home vídeo muito legal e após o uso favor rebobinar né Porque senão tem que pagar multa então mais um faroeste que eu não tenho muitos aqui não tenho muitos aqui da minha coleção uh, de faroestes preto e branco né pessoal isso aqui é de 1939 muito legal essa fita também para a coleção Falando em clássicos do Faroeste, Charles Bronson em A Fronteira, da opção Vídeo. Não conheço esse filme, eu confesso que eu comprei por ser da opção vídeo, que é uma distribuidora que tem alguns títulos assim que eu acredito ser um pouco chatinhos de encontrar, pelo menos, em bom estado no VHS. Então eu trouxe esse aqui. A Fronteira, se vocês viram esse filme aqui, coloque aqui embaixo nos comentários o que, que vocês acharam. Se vocês curtem também Charles Bronson, eu peguei alguns filmes dele já, eu já assisti alguns e curti bastante. O Homem Atrás da Porta uh, foi um deles. Aqui, uh, opção vídeo aqui direto impresso na fita e os selinhos lá de... já caiu a selo da UBV, mas não tem problema. Opção vídeo é original mesmo. Mais um filme de Charles Bronson aqui na minha coleção dois Faroestes. Acho que isso aqui é Faroeste também. Enfim, esse foi o segundo. Uh, vamos para a próxima fita. Esse aqui, pessoal, eu tenho até em Blu-ray, mas eu quis comprar por causa da maravilhosa capa do VHS. Que isso aqui é muito nostálgico. Isso aqui foi quando eu descobri esse filme, claro, eu aluguei nessa capa aqui na época do VHS. Um filme de guerra com uma trilha sonora sensacional, uh, com música dos Ramones, né? Nascido para matar, muito legal. A parte do fundo até meio que foge do padrão da Warner, que tem só uma foto e algumas, algumas frases lá de efeitos publicitários para vender o filme mas assim já recomendo essa aqui a é fita mono em coisas séries mano eles botarem mono mas enfim <risos> é nostálgica da mesma forma essa capa aqui olha e mais esses selos aqui da Warner uh, do nascido para matar do nosso querido Stanley Kubrick que eu também tenho alguns filmes dele aqui da minha coleção também nascido para matar Agora, além de do Blu-ray, eu tenho também o VHS. Uh, seguindo a linha dos filmes que eu tenho em outros formatos, Duro de Matar, que eu sou muito fã da série, então eu consegui aqui, já nessa compra, dois filmes. O Duro de Matar 2 e o Duro de Matar a Vingança, que seria o terceiro deles, né? Então, falta só o primeiro no VHS. Eu não sei se existe os outros, acredito, não, não tenho certeza, nem vou, nem vou chutar. Vocês coloquem aqui embaixo nos comentários se existem outros filmes do Duro de Matar, mas eu conheço esses três, pelo menos eu já vi em VHS esses três daqui. Então vamos começar aqui pelo segundo filme, Duro de Matar 2, com Bruce Willis, e dirigido por Rene Harling. Uh, que dirigiu A Hora do Pesadelo parte 4 também, que é raridade VHS também, e eu tenho já na minha coleção. Aqui a parte de trás com a sinopse e a parte lateral da nossa saudosa abri o vídeo. Não esqueça de rebobinar a fita. Olha só o Celis aí do Itaco. Aqui o de cima não tem, mais os, os da mas o, o BV, não, esse aqui é da... Secretaria da Presidência da República, esse aqui já é outro ano, aqui, acho que é anos 90, não tinha um BV ainda. Enfim, Duro de Matar parte 2 e Duro de Matar a Vingança, que seria o terceiro filme lançado também pela Abril Vídeo uh, em VHS. Tá aqui na ordem certa, com um selinho de autenticidade porque é também, uh, enfim, é uma fita original, tem que ter um selinho para garantir. A parte de trás com a sinopse é muito parecida com a capa do DVD, a arte é a mesma, do pôster também. E é claro, a fita verde, mofadinha, mas não tem problema. Eu volto a repetir, pessoal, quando vocês compram fitas VHS mofadas, não tem problema, pessoal. Tem como tirar um mofo, não deixem de ter filmes da coleção porque estão mofadas. Tem como tirar com o videocassete? Eu vou ensinar como em breve. <risos> e tá aqui o selinho da UBV direitinho e o filme uh, Duro de Matar a Vingança, parte 3. Vamos seguindo aqui uh, o próximo filme, também da minha querida Warner. Uh, mais um clássico. investindo no Faroeste dessa vez. O clássico Sete Homens e um Destino. Olha só. Esse aqui eu já tenho em, em DVD, mas eu quis ter também em VHS por causa que isso me remete ao tempo de locadora que eu assistia, que eu via esses aqui, essas capas na, na saudosa Eureka Vídeo, aqui de Porto Alegre, onde eu alugava filmes. Olha só que legal, Sete Homens e Um Destino, muito legal. Pá, é que isso aqui me... Steve McQueen e Charles Bronson também olha só vamos ver né por dentro a fita que também está mofadinha mas não tem problema tiraremos aqui a partir de cima e os selinhos laterais da fita e agora fechando essa pequena compra mais um filme duplo que eu amo essas embalagens duplas eu tenho bastante na coleção por coincidência, a grande maioria que eu tenho é da Warner, mas enfim, eu vou colocando uh, aos poucos. Esse filme aqui de guerra, pessoal, deuses e generais, olha só que capa legal, branca é simples. Eles conseguiram resolver numa foto desfocada e numa capa branca. Fica muito legal com esse estojo azul, que é o padrão da Warner, né? E olha só a parte de trás, parece uma bíblia de tão grosso mas é isso daqui ó é, é legal e VHS dublado essa aqui é a versão dublada todo mundo sabe que os VHS dublados são os mais requisitados não sei porquê pelos colecionadores vamos ver a parte de trás que já tem as cenas dos, do filme e a sinopse e claro vamos ver por dentro a fitinha que tá um pouquinho apertado vamos abrir aqui aí ah, aqui no padrão vinho, olha só que legal. Aqui a parte de dentro do estojo, né? Azul, não tem nada demais. E aqui as minhas fitinhas que vão passar pelo processo de tiramofo. Após uso, favor rebobinar, olha só o flete preto, que gera o padrão vinho com flete preto. E a marca d'água aqui da UBV e a impressão em que isso aqui é silk screen que que seria isso aqui então enfim a impressão direta no plástico da Warner e o saudoso selinho deles também aqui a é parte um parte 2, né são iguais a única coisa que identifica é isso daqui mas as fitas são iguais então é isso se você que também curte mofo fita mofada e gosta de tirar mofo de fitas VHS e preservar a memória